Fala galera, eu sou o Thiago Fracão. seja bem-vindo a mais um vídeo Pessoal, eu e a Thaís estava atrás de algumas lendas novas que foi nos passado. A gente parou e pediu informação para um senhor aqui, no sítio aqui para trás, aqui, né Thaís? Isso Ele falou que logo aqui para frente tem uma escola abandonada estrada postos, postinho de saúde, uma coisa assim, né Thaís? Uhum. Ele disse que é assombrado, só que ele não sabe a história Ele falou que é só a gente ir reto aqui a gente vai provavelmente comprar. é o mesmo lugar que a gente estava procurando. É, pode ser. Provavelmente é. O que, que você acha? Você acha que é assombrado mesmo? Não, não sei. Pelo que ele falou, né? Vamos tentar achar esse lugar aí para nós conhecer. Será que é isso aí? Eu acho que aqui é um barracão, né? Um barracão. Canal, ó, já deixa muito like, se inscreve no canal. O Furacão para, um filho. Tá de lendas novas sempre para vocês. E quem tiver aí na nossa região aqui, né, Thiago? Manda aí pra gente que a gente vai atrás. É isso aí, tem um. Será que é ali na frente? Que ali? Então. Vamos ver se a gente encontra esse local aí, galera. Aham. Uhum. Local, hein, eu Thiago? acho que é aqui, o que, que você acha? Eu acho, olha o jeito que tá, tá muito abandonado. Vamos descer? Vamos. Olha isso, pessoal, galera. O lugar realmente está abandonado. Galera, eu acho que aqui, ó. tem essa parte abandonada, ele falou que tinha um mercadinho perto. É ali, né, Thaís? Aham, uhum, tem uma. E tem outra coisa abandonada ali também. Que é tipo uma comunidade, pelo jeito, né? É. Comunidade. Tem casas ali, pessoal. Você pode uhum. reparar que tem casas ali. Será que tá aberto aí? Posto de saúde. tá isso. Aham. Posto de saúde. Tá bem destruído, hein, irmão? Vamos ver se dá pra... Tenta ver se a porta tá aberta. Não tá? Não. Machucou? Nem a mão. Machucou? Um não, acho que não tem outra porta aí não, cara. Hum. Nossa, que dor. Tá cheirando aí. Hum, ainda não peguei. Galera, deve ter cagado ali. Credo. Que lugar sinistro, né? Hã? Que lugar sinistro, cara. Aí é escola, pelo jeito. Olha, um banheiro aqui, ó. Só que ah, lanterna, né? Tô. Ó, bem antiga, hein? Ué? É um posto de saúde da comunidade. Uhum. O que você vai tá arrastando no aí? Hã? Você vai tá arrastando alguma coisa? Hum, bota banheirinha. bem é antigo também, né, não... é? Então, e agora? Sabe o que nós ali? Hum, tá, então, Pega a câmera aqui e tenta ir. Eu vou abrir um caminho aqui. Vamos lá já, não. Vê se tem alguma coisa aí. Vai ter caixa de abelha, você enfia a cara na caixa de abelha, né? Olha o Thiago, você tá venturando. Quer alguma coisinha? É uma casinha aqui de cachorro pra gente. Galera, ó. Parece uma casinha de cachorro. com um canil, alguma coisinha. Cara, tem um marimbondo enorme ali, Thaís. Tá eu vou sair daqui antes que eu seja picado, velho. Eu tô fora de ser picado por marimbondo. Tiago, dá pra ver a porta da escola por aqui, ó? Nem existe mais porta, cara. Será que não vai conseguir entrar lá? Não sei, cara. Já, não vai conseguir entrar aqui? Então, aqui eu acho que não dá. Tem que dar uma olhada, ó. É grande. Né? É grande. Ah, tá <risos> Não acredito, Tiago. Ai, não. Ui, tem um cachorro ali. Ai, amor do céu. Que susto. Deixa, vai que ele tá criando, aí ele fica bravo com a gente. É, mas... Tem janela ali? Deixa eu filmar. Que susto. não, tem um cachorro ali, cara. Tem Mas Oi. deve ser da casa ali do lado, gente. É. Ah, velho, que susto que eu fiquei. Você não ficou com medo? Ah, levou um susto, rapaz. E ele é bonzinho, tá? Muito bonzinho. Será que nós vamos vai conseguir entrar ali na escola? Não sei, cara. É grande, né, amor? Aqui. É grande. Olha como é Vamos olhar pra se dá pra entrar super antigo. Cara, isso aqui deve ser muito antigo. Muito, amor. Muito, muito, muito. Olha isso, pessoal. Mas ela tá com tábua ali. Ele, pelo jeito, não vai dar. molhar o que der. Ah, da... mas o outro lado dá, olha. Pessoal ali do mercado tá ali, não. Depois a gente vai conversar com eles ali né, amor? Pra saber desse lugar realmente. Uhum. Olha gente, isso daqui realmente está em ruínas. É uma escola aqui mesmo, cara. Em ruínas. Você imagina de noite, Thiago, chega a ser bonito um cenário é desse, hein? É bonito. Olha. Bonito para nós, né, que gosta do terror. Cara, olha essa cena aqui. Olha essa cena aqui. Caraca. Ah, que sensação. Você tá com a lanterna, né? Liga a lanterna. Ah. Miro, cuidado com o cobre, hein, mano. Tá. Gente, aqui é um banheiro. Amor, só fala alto por causa do som ali, ó. Aqui é um banheiro, pessoal. Aqui, aqui deveria ser o quintal da escola que eles brincavam, né? É. Olha esse teto, gente. aqui, ó, nem tem mais o, o chão. Ixi, mas não dá nem pra entrar. Não dá nem pra entrar aqui, amor. Mas, ó, vamos mostrar tudo, ó, pessoal. Aqui era uma sala, aqui era o quadro, ó. É Sim. grande. Uma sala... Oh, Tiago, essa sala aqui deveria ter muitos e muitos alunos. Ah é? Aqui é da comunidade, pessoal. Ó, claro. Ali é o banheiro, Thaís, tá ó. Olha lá o banheiro também. Tá Olha lá, fuma lá. Vou comer de ah. cobra. Ah não, cobra ah, sinistra. Caraca. Olha isso, gente. É, amor, é sinistro aqui. Hein? Qual será que é a história daqui? Por que, que ele tá abandonado? Então. Olha aqui a árvore, Thiago, nasceu dentro da cidade. Eu tô vendo aqui. aqui. E aqui é o quê? Banheiros, eu acho, né? Não sei, cara, não dá para ver. Ou é A cozinha, né? Vamos ver a outra parte lá? Vamos. É muito grande. A gente tá passando rápido, pessoal, porque o lugar é bem grande. A gente vai depois ter uma perguntada pro pessoal ali no bar ali. Vocês sabem qual que é a história daqui do local, né? Se ele realmente falar que o lugar é assombrado. Mas não era aqui que nós estávamos procurando não, que o tinha mandado a localização pra nós. Você aqui acha é o... que Não, não, não, é não. Então, Thiago, daí se o cara realmente ali do barzinho falar que é assombrado no mercadinho. Aí a gente volta um dia. É, olha que esse aqui era o bebedouro. Bebedouro, ó. Olha aí que sinistro que era isso daqui. Muito sinistro. Olha, olha isso, gente, ó. ó. Completamente abandonado esse há muitos anos. Mais 100 anos tá, de, tem, de, amor. De construção, isso aqui ó oh, realmente só tá as ruínas né amor só as ruínas porque ó é só vestígio que dá para saber que é uma escola é, tem os na, na paredes, né? é mas tipo assim é só ruínas não tem nem é. como andar direito ó muito aqui era outra sala de aula provavelmente ó nossa gente tá difícil até de andar aqui aqui e é o quê talvez aqui era a secretaria porque é uma sala menor ah, eu acho que era cozinha aqui, tá? Cozinha? É, porque tem um negócio ali que eu, eu acho que pode ser a, a pia. Duas janelinhas. Amor, eu acho que essa escola aqui era maior. Sabe ali onde nós falamos do bebedor? É, Vamos voltar ali. Eu acho que era, era mais lá ainda. É, eu acho que ali do bebedor, eu acho que tinha mais coisa pra trás ali aqui. Realmente agora não dá pra, pra entrar mais ali. Ah, pra lá, pra lá É, eu acho que aqui, ó, deveria ter mais Agora coisa. O pátio do, da merenda? Então, pode ser, cara. O que, que você achou desse local? Cara, achei sensacional. Essa parte aqui, assim, ó, muito top, cara. Uhum. E... Ah, e se é assombrado, eu não sei. Foi o que ele falou, que ele, o senhorzinho falou pra gente que é assombrado, uhum. só que ele não sabe história também. É. Então a gente, vamos perguntar pro pessoal, ver Sim. se sabe alguma coisa. Uhum. Pra gente, qualquer coisa, a gente volta à noite e faz uma investigação. Vamos tirar a thumb, né? Tirar a thumb. E vamos pra esse outro lugar aí que foi passado pra nossa. Se alguém aí reconhece esse local, sabe alguma história, deixa aí nos comentários pra gente. Ou está lendo os comentários. Não é, isso Aham. Uhum. E a gente acaba voltando à noite aí, se a gente... Se tiver algum relato mesmo que o local é assombrar. Isso mesmo, amor. Deixa muito like, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis, falou, fui!